olá meus amigos e minhas amigas um forte abraço a todos vocês que acompanham esse canal estou indo fazer vídeo aí para o canal José Maria Lima mas antes de sair é obrigatório eu passar aqui no meu espaço no meu galinheiro trocar a água das galinhas pouco comida e depois a gente prossegue aí para fazer vídeo lá para o outro canal aqui é o meu pequeno espaço Pra quem já vem acompanhando, temos aqui alguns pés de mamão, ele não vai poder crescer, que não tem espaço aqui. Aqui temos um pezinho de acerola crescendo aqui. Temos um pé de goiaba aqui, ó. Plantado num baldinho. Ele desceu para o chão. Isso aqui, gente, para quem não conhece, é um pé de coco-babassu. Ele, ele foi mudado. Aí para as palhas ficou meio triste. Agora tá nascendo uma palha bonitinha. E aqui, ó, isso aqui eu vou fazer, fazer um vídeo aqui, ó. Aqui era uma caixa d'água para dar oxigenação para esses peixes aqui, ó. Agora a gente mudou. E, e, e aqui nós vamos plantar, não sei se uma, uma, umas rosas ou cebolinha. E vamos que vamos. Aqui temos um pé de erva-cidreira. Ali temos as galinhas. E aqui, gente, esse pé de limão, olha só. Esse pé de, aqui é um pé de limão taiti ó. Olha quanto limão aí, ó, ele carrega, não é, ele não, não carrega direto, mas quando ele carrega, olha só, vou passar aqui por baixo aqui, ó, mostrar pra vocês ali, ó, mostrar ali um, um não sei se minha esposa já Para pra cá, olha só o um monte aí, ó, um monte de, de limão e aqui tinha uns grandão, ali, ó, tá a claridade do sol, o sol tá nascendo bem claro, mas ali, ó, se você olhar tem um cacho de limão, ó. um limãozão grandão ali, ó, que essa folha aqui do meio, ó. Bem, deixa eu puxar aqui o um zoom ó é enorme o limão mesmo então olha só que maravilha aí ó olha o tamanho desses limão aí ó olha que limão graúdo é que não dá para ver bem porque o sol tá tá clareando aí tem uns meio madurinho ó. vou balançar para ver se eu tiro um eles são muito altos Então você tem que balançar ó caiu um aí ó ó aqui ó, ó o tamanho do bitelão aqui ó bonitão né Aqui caiu outro aqui no chão também. Esses aqui, o que é que eu faço? Esses aqui, a gente pega e põe na água para as galinhas. Que é para elas, para evitar gogo, hein? Eu uso aqui esse reservatório aqui. Ele é furadinho. Então ele dá para o dia todinho. São cinco litros de água. Então eu pego meia banda de limão e espremo dentro, dentro, dentro dessa água. São dois reservatórios. Então eu espremo uma banda de limão em cada um. Temos que lavar bem a, as bordas da galinha, ou da, do bebedouro. Eu passo ali uma escova com sabão. Aí depois a gente vem aqui, ó. esperamos que estão bem espremidinhos aqui, ó. Olha e quanto líquido aí, gente, olha. Olha só, que maravilha. Prontinho, então aqui dá uma balançadinha e já pega e já vai levar lá para as galinhas. Isso aqui é o pé de amora, vem alguns passarinhos, olha aí ó, ali em cima, aí, ó. olha, tá voando ali, ó, alguns passarinhos ali, ó, deixa eu ver se vocês ver. Eles vêm com meia amorinha nova. Aqui, ó, temos cebolinha e coento em um carrinho de mão, ó. Na laje aqui, ó. Olha só aqui as galinhas. Temos que renovar. Essa tá ficando velhinha já. Aqui é o meu galo, ó. Com, eles vão ficando... Com o tempo e vão trocando um pouco as penas. Depois que tem a pena novamente. Olha. Que é o galo Brahma Light. Olha. Essa aqui é uma mistura de Brahma Light. Com Brahma Búfalo. A vantagem é isso aqui. ó, Que você dá de comer e tem aqui alguns ovinhos aí, olha só, dois ovos de ontem, aqui é o comedouro, ó. aqui ó, devido a ser poucas, pouca galinha, aí o galo, ó, ele faz isso aqui ó, ele sobe muito das galinhas, então ele, ele tira as penas da galinha, aí, aí ó, tem hoje um que ele pela muito aí, ó. então eu, eu diminui, era dois galos, eu desfiz de um para poder ficar só com um. Que eu tinha um. um, um era, era dez galinhas. É doze galinhas. Eu tinha dois galos, cada um com seis galinhas. Aí depois que eu desfiz de um galo, ó, Já tá voltando as penas de algumas, ó. Mas como era pouca galinha, eles de, subiam demais nas, nas galinhas. Olha, essa, essa, essa aqui as penas tá voltando aí, ó. Já tá nascendo as peninhas aí, Viu? Mas eles subiam demais. Então a gente desfez de um galo. Pra poder ficar só com só com duas galinhas. Ou com, com um galo só pra, pra, pra dez galinhas. Dizem que um galo é pra dez galinhas, né? Ou pra 30 galinhas. Aqui tava com seis. Aí não, não ficou legal. Essa preta aqui, ó. Já empenou legal, ó. Entendeu? Essa branca aqui, ó. As penas já voltaram. E aqui é a preta, ó. Deixa eu mostrar aqui de cima aqui, ó essa aqui as penas já voltaram. Tudinho, Mas algumas estão... As penas estão voltando ah. agora. Se você olhar aqui, estão tá os canhãozinhos. Olha. Tá, tá, voltando. Tá, volta, volta. E o galo também troca a pena com o tempo. Você vê que aqui, aqui no papo, ó, Dele aqui. Tá, ó, a pena está voltando aqui agora, ó. Galão bonito. Agora aqui, ó. Vamos alimentar os peixes. que tem uma raçãozinha aqui, ó. Todo dia eu ponho dois punhadinhos desse aqui de manhã e dois à tarde para eles se alimentar olha só aqui ó aqui tem um sombrio para não, não cair bagaço aqui ó aí eu vou pôr comidinha para eles aqui ó eles, essa hora eles não estão com muita fome não você vê que eles nem vêm só eles só vem mais lá para meio dia mas eu ponho pra ficar aí pra eles aí hoje então minha gente comprei aqui com a minha tarefa Alimentei as galinhas, coloquei água, os peixes também. água as plantas não vou porque choveu esses dias. E vamos lá para o Zé Maria Lima produzir vídeo para o Zé Maria Lima. Essa é minha rotina. Um abração, fui. Deixe seu like, deixe seu comentário. Aqueles que vieram do canal Zé Maria Lima que nos assiste, muito legal. E eu peço a vocês uma opinião. O que é que vocês acham da gente colocar alguns vídeos, não de obra, mas de ferramentas ferramenta de encher coluna, alguma ferramenta legal aqui nesse canal, é um canal do Rob do Zé, eu fiz para não misturar essas galinhas com esse, esses, esses vídeos assim, lá no Zé Maria Lima, mas se vocês que acompanham esse canal e querem ver alguma coisa diferente, deixem nos comentários, se achar que não deve, pô, oh, beleza, em breve eu vou, vou ver se faço umas viagens, estou planejando ir para Santarém, planejando ir, ir até Belém do Pará, de lá eu pegar um navio para me filmar a, a viagem de, Bel, de Belém até Santarém. Santarém foi a terra que eu nasci, me criei, fiquei até um ano de idade lá, vim para o Ceará, fiquei até os cinco anos no Ceará, depois voltei para o Pará, para Santarém, fiquei até os dez anos lá e depois voltei para o Ceará e fiquei até os 19, 21 anos no Ceará, depois vim para São Paulo. Mas antes de vir para São Paulo, eu ainda morei um ano em Marabá. É isso aí, gente. Um abração a minha trajetória. Eu gosto de viajar. E pena é que a gente não tem muita grana. Mas se eu tivesse um, um, uma, uma boa grana, um bom patrocínio nos canais aí, eu ia só viajando, mostrando as naturezas do Brasil para vocês. Um abração. Fui. As novidades. O Brasil é muito lindo. Fui. Tchau, minha gente. Até o próximo vídeo.